O Rui Cardoso Martins teve um papel muito importante, uh, ou seja, há aqui muita coisa, uh, esse terrível predador, há muita coisa que o, que o Rui trouxe à, à série. Né? Uh, depois... O que é que deu mais gozo de escrever e o que deu mais gozo de fazer nesta série? Uh, eu, eu estava muito curioso de uh, saber como é que podíamos uh, recuperar um bocadinho aquele espírito terrível daqueles anos da troika, do sofrimento das pessoas, numa altura em que isso deixou de se falar tanto, não é? mas as consequências ainda, ainda aí estão, e, e também encontrar em Lisboa um, um, um espírito policial, com, com, toda, com todas as nuances que, que se encontram nesta série, estou muito contente. Um, é, é um mistério em Lisboa, e é uma coisa muito, feita com muito cuidado por muita gente, um, e para mim como argumentista é um gosto quando se vê um conjunto de tantas centenas de pessoas a trabalhar assim, para, para vamos ver depois, acho que vai puxar muita atenção a saber o que, é que, o que é que aí vem. Muito obrigado, parabéns.